Olá amiga, olá amigo, a Frente Fria chegou, demorou um pouquinho, era para chegar ontem à tarde, mas livrou a cara de quem pôde aproveitar aí o fim de semana inteiro com muito sol deu praia, né, deu alegria para todos aqueles que trabalham com o comércio nas praias, mas hoje muda o tempo, a Frente Fria deu um tempinho, mas chegou e chegou chegando, provocando chuva e trovoada já a partir da divisa do Paraná em direção ao litoral paulista e também em boa parte do interior, principalmente entre a região Central e a divisa do Paraná Essa frente fria vai passando Em direção a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro Vai estabilizar mais A faixa leste paulista Litoral chega hoje até os 25 graus Amanhã diminui a temperatura máxima Não é friozão que venha por aí não, mas é um frio suficiente para algum agasalho, com certeza, durante as noites e madrugadas. Tempo instável, portanto, pelo menos até quarta-feira e com temperaturas menos elevadas durante o dia e um friozinho durante a noite. Um abraço a todos! O